O Grand Prix é um evento que reúne jogadores em um torneio de grande porte. Um torneio que pode garantir uma vaga para o famigerado Pro Tour, uma das maiores competições de Magic do mundo. Mas não é só isso. O Grand Prix é também uma celebração ao Magic, onde jogadores competitivos e casuais interagem, adquirem cards e acessórios em stands tem seus cards favoritos assinados pelos artistas que os ilustram e jogam em competições paralelas ao torneio principal. Este Grand Prix abriu o formato selado de trios no Brasil, e não foram poucos times que surgiram para jogar o evento principal. Mais de mil jogadores, quase 400 times, sem contar visitantes e pessoas jogando os torneios públicos. Três dias de evento, muitas coisas acontecendo. Tivemos a presença de youtubers e da Liga das Garotas Mágicas com stand próprio no evento, além de uma série de figuras interessantes que estavam de passagem. Entrevistamos tantos quanto podíamos e estamos trazendo esse conteúdo para vocês.